Galerinha, beleza? Estamos aqui em Mata de São João Não sei precisar aonde, mas mais ou menos na altura do quilômetro 37, 38, 42 <risos> Da BA093 já começou a pegar a primeira chuvinha. Você vê aqui em cima que é uma nuvem preta. E lá na frente também tá armando. O tempo tá, tá quente, tá abafado. natural da época. Mas é isso aí. Petágio de novo. Aqui ó, o 2,40 lá vamos nós, né? E eu parei aqui para tirar foto com, com os camarada, com Júlio e Robson. Porra, visão bonita! Boa, que legal! Que legal! Muito legal! Olha o pedágio lá na frente, 2,40 e 40. Né? E estamos chegando em Podiuca, vixe carreta é bagasol toda. Vamos cá. Bom dia e aí, boa tarde. Hein? Tirar essa luva toda aqui Deixar o dinheiro separado Mas não tinha Tem aqui dois Acho que tem quarenta aqui Dois e cinquenta Ah, sacanagem é, Deixa eu pegar é a, a, moeda. a moeda caiu Rolou um sumicão E a moeda caiu no chão Somos grito, é a força, Minha moeda, procura Rapaz Alô, Fogate Alô, Cine de Maja Alô, Nerveira Quem achou agora, sabe? Sobe Sobe E quem achou Obrigado Ô oh, moeda fujona <sos> Moeda aventureira Tá achando a amiga de Dora. O bacete deu uma embaçada aqui. Ó, oh, o lago bonitinho, cheinho, papapá. Welcome to Poduca! Posto Pautar, restaurante, pacharia, lavanderia, <risos> lavanderia. Não. Gasolina 3,99 Pomba. Chegou chegando aqui. Viu? Meu último abastecimento foi de 3,42 em um posto de gasolina em Brotas. Eu achei que e rali eu achei que a gasolina estaria mais baixa inclusive pelo interior mas parece que não Minduí Lagoim Aracajives Goli Verde, Licença De Vila de Municípios Mato, São João, Pô, Juca Tacadão Catua, Lagoinha, Acho que tem que entrar aqui, né? Se omitir é passar direto. Tomara que seja por aqui mesmo, hein? porque eu... Com certeza não. É, não, é pior aqui mesmo. Repsol, é boto central. Catu central, corujão, hospital. Não, não, só a Catu mesmo. Catuca. Retorno no Rapojuca, hospital Retorno no Rapujuca, Salvador São Sebastião do Passé, Catu Catu, Lagoinha E tá indo para onde Raul eu sei lá Eu tenho uma, uma vaga ideia né? Que eu vou voltar Não vou nem parar, voltar né? Mas o tanque tá, tá cheio ainda Então a gente tem, tem corda serve gasolina 384 porra subiu mesmo e olha que a Petrobras só fez anunciar que vai aumentar e os aumentos já chegaram quando diz que vai reduzir é... ah não porque a gasolina tá na bomba a distribuidora ainda não repassou pra gente o um novo preço parece que só repassa o aumento a economia já está reaquecendo e aí o consumo de combustível tá, tá aumentando. As ações da Petrobras com a crise do coronavírus e a chegada do isolamento caíram para acho que 12 reais por aí foi Petrobras hoje, olhei hoje, estava em torno de 19 já Tá bom Olha Gasolina 440 aqui já Caralho Esse posto Petro Bahia é muito careiro, velho Muito careiro Bom, galerinha, vamos encerrando Tá beleza por aqui Estou gerando a pista Devagar Vamos embora Um abraço e até mais